que a menina Cristina escreveu e eu devia fazer um vídeo que eu tava querendo fazer há muito tempo e finalmente vou fazer. Yeah. Então, não sei se vocês sabem, mas eu moro muito longe de, de Polos. Né? Eu moro em Porto Velho, Rondônia, né? só um pouquinho longe e aí eu participei do amigo secreto e agora eu vou mostrar quem me tirou e tudo mais. Antes de mais nada, eu queria dizer que o carteiro tirou uma surpresa, porque ele falou o nome de quem me tirou. Ele falou e eu fiquei... Oi? Então aí, ó, amigo secreto, ó, o carteiro falou quem você era aí, ó. Eu... Então chegou aqui a minha caixa, estou com a minha faca, e eu vou acelerar o vídeo aí se eu conseguir, porque eu estou editando o movie no momento. O Clube da Luta era um dos meus livros, né, 15 livros pra 2015, que eu não li, porque eu não tinha. E eu vou ler em 2016 agora. Então tá aqui o meu presente de Amigo Secreto, eu adorei, porque eu tava querendo ler desde o ano passado. Então, é, eu vou deixar o link aqui embaixo de quem me tirou e de quem eu tirei, pra vocês assistirem o unboxing deles. E acabar assistindo no final, no final o unboxing de todo mundo vai estar tudo aqui embaixo. Espero muito que vocês assistam. E assim que eu ler, eu vou fazer a resenha. E o vídeo é só isso mesmo, ele é rapidinho, é só pra falar: olha, ganhei o livro aqui, tá aqui, tirei essa pessoa aqui, assisti o vídeo dela. Essa pessoa me tirou, assistir o vídeo dela. Enfim, tchau!